Se você não sabe o que a Caixa Econômica preparou pra você agora para esse ano de 2020, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou revelar pra você algo extraordinário e com certeza você vai gostar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Guimarães. Para quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis, sim, e sou especialista em ajudar as pessoas que precisam comprar um imóvel, tanto limpar o nome, tanto fazer uma organização financeira, tanto para aumentar o seu score. Eu consigo ajudar as pessoas a realizar sonhos. Mas eu quero repassar uma boa notícia que aconteceu agora nesta semana e que vai acontecer vai se concretizar agora em março eu já havia falado sobre essa notícia da Caixa Econômica Federal que vem entrando no mercado, ela entra pro jogo e quando a Caixa Econômica entra pro jogo isso é muito bom para você que está procurando imóvel ela está ela já lançou no ano passado uma linha de crédito que nós já falamos aqui já discutimos com a correção do IPCA com juros lá embaixo né já existe que todos os bancos tradicionais profissionais já trabalham, que é os juros mais a TR. Mas agora ela vai lançar uma linha de crédito, escuta só. Em março desse ano, daqui a dois meses e meio, nós vamos, e esse sim é a revolução no mercado, lançar pela primeira vez no Brasil um produto imobiliário sem correção nenhuma. Exatamente isso. Como eu havia falado, em março vai vir a a, a linha de crédito com correção zero, não é taxa zero de, de financiamento. Porque a pessoa, o banco ele te vende um serviço, então ele precisa receber por esse serviço. Discordando de muitas pessoas que pensam ao contrário, que o banco é obrigado e o governo é obrigado a fazer tal coisa, o banco ele vai te oferecer um serviço. Ele não vai obrigar você a comprar a sua casa. Se você quiser realizar esse sonho, ele tem o dinheiro, coisa que nós não temos o dinheiro. Entramos em outros assuntos políticos que não vem o caso aqui no canal. Eu não tenho dinheiro, preciso comprar o, esse dinheiro. Esse dinheiro tem um custo. E esse custo, antigamente, era feito um custo e uma correção. E agora, como vocês ouviram o presidente falar, não existe mais, a, não vai existir mais a correção. A partir de março vai ter a linha de crédito. Os juros não vai ser exorbitantes, esse era o meu receio, né? Porque quando o banco lança uma coisa de um lado com a outra mão, ele tira. Mas me impressionou, é algo que vai revolucionar o mercado. E se você está procurando imóvel, isso é uma boa notícia e uma má notícia. É a boa notícia porque você vai ter a oportunidade de ter o crédito, escolher o teu imóvel e comprar. A má notícia é que se você ficar esperando, esses imóveis vão acabar. Todas as pessoas que estão procurando vão conseguir o crédito, vão comprar na sua frente e você vai sempre comprar a esperança. Últimas unidades, ou seja, aqui bate mais menos sol, as andares mais baixos, todas aquelas unidades que não são tão boas assim. Não é que elas são ruins, estão dentro do mesmo condomínio, você vai poder usufruir de todos os benefícios do condomínio, mas ela não vai ser uma vista melhor porque outra pessoa chegou na tua frente. Então, se você está procurando comprar imóvel com todas essas novidades e juros caindo, eu acho melhor você procurar isso mais rapidamente. Mas, para isso, gente, que eu vou lançar um próximo vídeo que eu estava gravando ensinando as pessoas a procurar de forma correta um imóvel e não procurar sozinho. Existem dois erros muito comuns que as pessoas cometem em procurar o um imóvel, né? E, e na hora que está comprando o um imóvel e que é muito importante você saber quais são esses dois erros. Mas o vídeo de hoje não é para falar isso. O vídeo de hoje é para te dar esta boa notícia e para dizer que no próximo vídeo, obviamente, eu vou te dar essas duas informações em mãos para que você possa comprar de forma segura e aproveitar essas oportunidades em que os bancos estão criando com essa taxa de juros mais baixa, com essas novas modalidades. E respondendo aqui, eu sei que muitas pessoas vão fazer essa pergunta a respeito da modalidade nova que vai ser lançado, ela só serve para novas contratações do financiamento, tá bom? Se você está assinando hoje um contrato e vai assinar o contrato até a data que for feito o lançamento, você não tem a opção de escolher ela e nem tem a opção de migrar para esta essa nova modalidade é apenas as modalidade é apenas para contratos novos tá bom então se você obviamente escolher o imóvel puder segurar aí mais um mês dois meses você vai ter uma terceira opção pela caixa econômica federal mas não esqueça o seguinte eu falo muito bem isso em todos os meus vídeos que falam sobre a caixa econômica federal não sou patrocinado por nenhum bancão aqui por isso eu tenho abertamente eu posso falar sobre isso aqui no canal a Caixa Econômica Federal tem os melhores juros porém não quer dizer que você vai conseguir o melhor juros e nem que você vai conseguir financiar pela caixa Econômica por isso é muito importante você ter conhecimento de como conseguir esse crédito e para isso eu vou deixar aqui embaixo um link para que eu possa você possa solicitar essa ajuda e eu possa responder para você te ajudando a você se programar se organizar para acontecer isso porque eu já vi muita gente que Querer e não conseguir. Quer, quer, quer, mas não pode, não pode e não pode. Aí não tem jeito, tá bom, gente? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu agradeço você pela audiência. Se você gosta do meu canal, gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em curtir o vídeo. Não esqueça de assinar aqui o canal e inscrever-se e acionar o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos. Eu vou me despedindo por aqui. Me chamo Márcio Guimarães e vejo você nos próximos vídeos. Tchau!